Flamengo e Ceará fica no empate, que empate, que empate incompetente. Por que empate competente? Porque o Flamengo não teve a vergonha na cara em ganhar o jogo, entendeu? Não criou vergonha na cara, porque é o um tipo de coisa que eu vou falar aqui. É jogo que eu vou falar aqui de Flamengo e Ceará que ficou no empate e empate, ajuda o Flamengo? Não, não ajuda nem nada, nada, ajuda nada, porque o Flamengo tem 44, e o Fluminense tem 42, o Palmeiras tem 51, empatou pro Bragantino, fica 7 pontos, entendeu? Então é isso, poxa, Patou porque quis, porque gosta de empatar, né? É isso, vou falar sobre esse jogo, mas antes, quero é que você se inscreva no canal, deixe o teu like, ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? Se você deixando o like, se inscrevendo no canal, o YouTube vai entender que você tá ajudando o canal, tá bom? Dá, ajuda o nosso canal pro YouTube dar relevância pra gente, tá bom? Então vamos falando sobre esse jogo, porque o um jogo desse aqui, ó, eu quero falar aqui, erro do Dorival, hein? Erro, erro do Dorival, porque o Dorival... Começou com o time em reserva. Começou com o time em reserva. Coisa que não se faz. Começar com o time em reserva. Erro do Dorival. Mas, antes, Dorival, merece é criticar, merece. Porque olha só, erro. Erro. Entendeu? O Flamengo não jogou nada do primeiro tempo. Nada. Nada. Eu vou falar de alguns jogadores que não jogaram nada aqui. Entendeu? Entendeu? Então é isso. Cara, vou falar um negócio aqui. Esse time, tu acha que ganha? Tu acha que ganha o Brasileirão? Não sei. Não sei. Porque, tipo assim, o Flamengo tem, 50, tem 44. Fluminense, 42. Palmeiras, 51. Empatou ontem. Cara, por que o Flamengo ganhou o jogo? Pra ficar assim com o posto do, Flam do Palmeiras. Entendeu? Poxa cara. Que que negócio desse? Erro do Orival. Ó, primeiro. Ele escalou. Ele botou o time mesclado, né? Mas ele voltou. Ele botou. Ele botou aí o Everton Cebolinha. Botou o Marinho. Pra mim, Cebolinha e Marinho, não jogaram nada. Não jogaram nada. Pra mim, Everton, Cebolinha, Everton, Cebolinha e Marinho jogaram nada. Porque Everton, Cebolinha até que criava chances. Mas, gente, não jogou nada. Prendia a bola. Marinho também é um jogador que, que jogava nada. Entendeu? Só foi o Vitinho sair que o time ficou... Que Marinho e Cebolinha ficaram ruins no Flamengo. Né? acho que foi isso? Como é que pode gostar desse... Flamengo perdeu com o time desse, com um time desse Ceará, que é retranqueiro. Que é retranqueiro, Ceará. Ceará é retranqueiro. Entendeu? Então é isso. O gol do Ceará. Aí depois, na saída, de, o, o Speed Medonça foi tocar para o jogo. E é isso. Foi tocar para o jogo. A zaga toda desarrumada. Desarrumada. Entendeu? Desarrumado. O que é que aconteceu? Desarrumado. Aí. O cara não tinha nem vontade de tomar bola. Os caras não tinham vontade de tomar bola. Primeiro tempo. Horrível do Flamengo. Horrível. Aí depois. Tivemos aí. O Varela até aqui deu chapéu, mas não jogou bem. Entendeu? O Varela não jogou bem. O Gato também não jogou bem. Né? Então é isso, cara. Ninguém jogou bem hoje. Gabigol até que foi bem mais ou menos. Entendeu? Mas levou expulso. Foi expulso. Entendeu? Então é isso. Então é um time que não tá jogando nada. É o Ceará. vive das suas... Tá lá embaixo da lá tabela. Tá Ceará. Né? E o Flamengo empatar pra um time desse? Só pode ser ruim mesmo esse Flamengo, hein? Só pode ser ruim mesmo. Empatar pra um time desse aí. Né? Porque, cara, não pode botar para um time desse. É um time retranqueiro. É um time pequeno. Já deu trabalho para o Palmeiras. Entendeu? Então, é isso. Então, para mim, o Flamengo tem que ser muito criticado. Erro do Tem que ter começado com o time reserva. Não começa com time reserva. Não começa. Não começa. Exatamente. Não começa. Porque o Jorge Jesus... Na época, botava time titular. Qualquer jogo de Libertadores e Copa do Brasil, botava time titular, gente. Brasileirão. Poxa, cara, botar time reserva pra quê, cara? Pra quê? Pra quê? Hã? Entendeu? Então é isso. Então, eu do Orival, ter botado um time reserva. Pra mim, na minha opinião, não era pra ter botado o um time reserva. Porque time reserva? Ah, mas tem o time B, o time B joga bem. Joga bem. Mas, cara, o time B hoje não foi bem o time B. Nem no primeiro tempo. Nem no segundo tempo não foi bem. Até que o segundo tempo o Dorival fez mexidas. Mas, pra mim, primeiro tempo ruim do Flamengo. Ruim. Primeiro tempo horrível. E é isso. Empate é bom? Não. Não é. Ah, mais um ponto. Não é, não é, não é. Pô, eu cortei hoje tem Corinthians e. Corinthians e Internacional. Né? Se o Corinthians ganhar hoje, pode ultrapassar o Flamengo, hein? É isso. O Corinthians tem 42 pontos, né? E é isso. Ganhou do Bragantino na segunda-feira passada. E é isso. Se tropeçar mais uma vez, pode perder ponto. Pode perder ponto. Pode perder. A... A, a colocação também, entendeu? Então é isso. Ele perdeu os três pontos hoje, entendeu? Agora é focado na Libertadores. Mas não era, na minha opinião, não era para desfalcar o time, para desfalcar o time, né? Não era para desfalcar o time contra, contra o Ceará. Botar o time titular porque, cara, na Libertadores, Vélez e Flamengo, já tá tudo resolvido. Qual é outra coisa? Qual é, qual é, qual é? Qual é outro negócio de o Flamengo passar dos Vélez? É confirmar o resultado. É confirmar o resultado. Já deu já, já, já o Vezes do Passa Mais. Flamengo já tá na final. Entendeu? É isso. É isso, gente. Então, como é que pode um negócio desse? Então, da minha opinião, erro do volta e erro também dos jogadores que não jogaram bem. E para mim, como torcedor besta aqui, besta, né? Torcedor besta que critica os jogadores, mas os jogadores colaboram campo. Entendeu? Então é isso. Então é isso. Quer que você se inscreva no canal? Deixe teu like. ativa a notificação para você não perder nada. deixa o teu like, tá bom? Teu like ajuda o nosso canal. E também ajuda o nosso canal para a gente chegar aos mil inscritos. Tá bom? Então é isso. Valeu, fui!